E, tipo ele começou a tentar dar cover mid, tipo para tentar estar lá junto com o time. Capena tem muita chance de reverter essa situação. <fixos> ok, do flash que nem Tem que acordar antes de se trair demais. Foco em trabalho, que eu sei que os moleques estão afim, estão com montagem, estão com gar. After this, ah, now you just ah, yeah, just to reset. Okay, so, to break this first, don't ignore this. But I like to start way faster than this. No, no, no, no. We need to listen some motivation things through. We need to win on block and lose anymore. It's kind of mad because this week started so bad. We didn't need to to get get confidence on screens because I I really think you're gonna make a good game tomorrow because if you play like that, like you can win. So I'm happy and confident. Take everyone. Quero ver se os tradicionais aí vão voltar a vilhar. Eu tô pensando em ganhar. Em ganhar. Ganhar. Só isso. Vocês estão começando aqui o nosso segundo turno, ainda com plenas chances de crescer e chegar nos P.O. Tem jogando de azul do lado esquerdo, enquanto Laudi do lado direito jogando de vermelho. A vem com tudo pra bom garantir bem, a bem. vitória. Garantiu 2 a 0 no final de semana. A vem vem pro GG! O coletivo da PEN, por incrível que pareça, estava forte. Mudança de comportamento. PEN está de volta. Eu acho que a gente tá jogando realmente melhor como time. A gente tá mais confortável, tá conseguindo comunicar melhor, tá mais calmo no jogo. Eu acho que eu posso finalmente falar que é o fim da crise. E Au! Yeah! E agora vai pra onde? Vai pra onde? Do Toma! Toma do Weiser! Caralho! Do Vai matar todo mundo! Ele, ele, E ele tá na régua, viu? Cabelo encostadinho degradê, coisa linda ali, ó. Rendi a nice! Todo mundo com a vida baixinha! Primeiro a cair, o segundo, terceiro! Todo mundo vai ser detonado! A Pain jogou good. muito bem ah, junto, o Junger, o Mid e o Shiro. É bom com o jogo, a mecânica gosta nível máximo. A não é do não, não do tem jeito, não, não dá. thank you for sunshine. Thank you for Pain. O, o Carioca tá, tá com bem. os caras nas trap! O Carioca é o melhor jungler brasileiro. Ganhou do líder ontem e ganhou do líder hoje. O placar jogou todas Foi o gênio do jogo. Depois do resultado desse final de semana, a gente tá assinando um contrato que acabou a crise oficialmente. Até com o David de Maguinho eles estão ganhando, é. é porque voltaram. Vem pra finalizar a partida em cima da INTZ com um jogo muito rápido. Viu a E o Eperec? É. O Eperec. O último os play off. Are playoffs? Yeah. 100%. Yeah, I mean, as always, just want to prepare well. So want to be a champion. Que do 90, 90. Que belíssima sequência do ICF! Como você fez isso? O tá vindo forte pro playoff, viu? Ah. Se não cair, levante-se novamente. Se não de novo, levante-se novamente. Se dizemos que eu came, então eu começo. O time da PEN escolheu Red Kennets! A PEN ainda é favorita, vamos ter que falar. A PEN eu seria o favorito, sim, sim. acho que contra qualquer Al... time. Eu, eu, na teoria aí, acho que eu iria de 3x1 também, Ezinha. Eu vou de PEN, mais 3-2. 3-2, você acha que é pegado nesse nível?